Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <risos> Tomou um susto Hey Detetives e ninja, Seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui No servidor Redes Sky Sai meu F5 E hoje eu vim jogar o modo construção na Redes Sky aqui Tem o modo adivinha construção Que acho que vai demorar porque só tem três jogando Tem o modo Drupa Eu nunca fiz o modo Drupa Tem muita gente jogando então eu quero divulgar né Divulgar, né, esse modo aqui, né, pra todo mundo jogar mais Ó, tem quatro agora Mas esse povo entra, não tem ninguém no lobby, só tem eu Eu acho que eu vou no modo solo Eu já fui um modo solo, foi ruim Esse aqui é o modo solo O modo solo é assim, é pra você avaliar os bagulho Então, é, você tem que construir O que o jogo pedir E você vai construir os bagulhos que o jogo pedir É isso, muito legal e como tem mais gente jogando, eu vou esse modo solo Eu queria um modo adivinho Porque o modo adivinho é muito bom Aí você tem que construir E depois tem que adivinhar Aranha, abrisa, esqueleto, morcego, gás cardião, Galinha, porco, creeper Oveia, creeper Esqueleto Então a gente já aperta aqui na letra E Já procura É, eu vou procurar Branco uma... Lã branca mais ou menos, o esqueleto é todo branco. Vamos fazer o pezinho aqui. Olha o pé, que lindo! <risos> o pé de pato. <risos> Caiu o esqueleto. Como é que eu faço o esqueleto aqui? Tá, eu vou deixar um pouco as pernas fechadas. Ó, já dá pra ver que aqui é um pé, né, gente? <risos> eu tô muito <risos> Eu vou ter que construir o um esqueleto, agora como é que eu faço? Gente, é muito difícil, tá, vou tentar Aqui a, a barriga, a banha dele, vou ter que fechar, né? O esqueleto é branco Aqui eu vou fazer a mão Eu queria fazer a mão um pouco bagulhada assim Mas eu vou fazer assim Assim, assim, não É assim e assim, tipo, ele segurando o, o arco Agora eu vou fazer aqui o pescoço. É, ele então... muito aqui. Aqui, muito bom. Eu vou fazer a cabeça. Eu, deixa eu ver. Não vai estar perfeito, porque, né, o bagulho aqui é louco. É, o cabelo ficou... É Errada, é calma Que cabeção Ai, Aí a eu... eu tenho problema A cabeça que eu tenho um problema É minha zo... eu vou fazer o zóio aqui de azul Deixa eu agora Vou colocar mais uma cabeça aqui eu Já tem dois minutos Já o okay. que? <risos> Tô muito do olho. <risos> É muito mal a boca que <risos> <risos> Agora tem que fazer o um arc fresh Como é que eu, eu pego um é, lama marrom é, Não dá para digitar aqui tem como digitar aqui vai ser mais rápido, eu queria só um lama marrom la meu Deus do céu, Berg Cimento preto, será que dá pra pegar? Ó, consegui, vai ser um prédio que que é isso? Ah, não deu, tem que ser lã Meu Deus, cadê a lã? Areia vermelha Cadê, gente? Aqui, ó, lã Eu queria a lã marrom, tem lã marrom? Aqui, lã marrom Difícil, hein? <risos> Parece uma bosta. Estou segurando uma bosta. É... Como é que faz um arco mesmo? Tá, vou tentar. <risos> <risos> cadê? Eu vou aqui. Cadê o Alan? Alan aqui. Não, isso aqui não é Alan, não. Ei, meu Deus, chá de mim. Onde está a lã? Meu Deus do céu, velho! Me ajuda aqui, Berg. Lã preta. Eu já vou pegar o que eu quero aqui. Eu vou pegar essa lã verde. E vou. Essa lanceana aqui não sei também. Essa lã preta eu vou fazer o cabelo, né? <risos> não tem cabelo, mas eu vou fazer. <risos> um minuto. para sua <risos> Eu vou fazer o nariz aqui. O que é isso? Ah, eu tinha que fazer um alvo, né? Deixa eu ver, eu vou fazer um alvo com o ciano Ai! Já vou fazer um alvo aqui. Aí vou colocar isso no meio. Ah, seria bom. Ai! É, não vai dar, não vai dar, mas... Nossa, quebrou tudo Ai, Não deu <risos> Que isso, gente Vamos começar, só 8 segundos para voltar nessa construção Ô, louco Que isso ah, aqui é só pra avaliar, vou avaliar aqui. Ah, como é que... Ah, construtor ali. Seu voto é excelente, construtor. Eu não tô entendendo nada. De quem é esse aqui, gente? Gente, eu não tô conseguindo voltar porque eu não sei o nome do... dos bagulhos. O que, que é isso? É muito rápido. O que é isso aqui, gente? Aqui, ficou aceitável. Aceitável, ah, bom. É Excelente, ah, excelente <risos> não, Mas ah, ali, tema, esqueleto ah, Ali, esqueleto, ah, o tema é esqueleto Ah, de todo mundo é esqueleto, então Ó, oh, esse aí ficou bom Esse aqui, deixa eu ver Ah, essa daí, não Excelente Esse aqui pareceu um, parece mais um alien, mas... é Que é isso, gente? Que que é isso? Aceitável É, um esqueleto, ah, entendi Como ele quis fazer Agora entendi, todo tema é esqueleto Está de votação Aí parece o nome do crosturô Vou dar um ruim aqui, porque eu não dei um ruim em ninguém Vou dar nele aqui, desculpa Esse aqui É um esqueleto, eu vou dar péssimo <risos> Desculpa não eu vou dar péssimo, porque eu não dei péssimo, esse aqui. Tá, esse aqui eu deveria ter dado péssimo, mas desculpa. Não, desculpa, eu dei péssimo duas vezes. Esse aqui eu vou dar ruim, mas não é péssimo. Mas eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. O bagulho é muito rápido, não dá pra pensar. Ó, esse aqui eu gostei. Ah, esse aqui, gente, excelente. Não, até que pintou. É, falta... o que aconteceu ali O olho tá virado ali oh, Gente, não tem como véio. Olha, eu vou dar um aceitável Mais um aceitável É, eu não fiquei em nenhum dos lugares, gente É ali, tem os vencedores Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Não foi dessa vez Quen, quen, quen, quen Vamos moda de adivinho, será que eu vou acertar? Eu vou dar pausa e quando encontrar jogadores eu volto. Aqui, é só entrar aqui e pronto. Ó, tá entrando gente. Tem que ser. Ah, vai começar já. Olha que... De... Ah, alguém saiu. E vai começar, finalmente, escolher um tema. Caju, boliche ou javali. Vou escolher caju. Não, eu queria boliche. Ah, foi caju então. Então, o que eu vou precisar o que? De lã amarela e de uma lã e, marrom. Esse aqui é o modo adivin construção. É, agora vai ter que fazer o caju quadrado, né? Eu vou fazer em bloco, que tem muito tempo então. Ai! Vai fazer é, é, redondo. Eu posso fazer o, o que dentro do caju? Tem dentro do caju. Ta tá, tá. tá. <risos> não cheio, falou é muito bugado. É meu caju, gente. O caju. E o caju tá gostoso fazer. Ai diabo vai. O meu caju. Nossa, tá muito mal. Desculpa. Tá muito baixo. Eu não posso entregar isso. Ah, última novidade tem um mapa novo no bed tem novo mapa no na ponte tem novo mapa no Scar e acho que no sky block também ah, não pode deixar ficou é porque ficou muito baixo a ah, gente não sei como fazer o um caju, caju é amarelo né é uma fruta todo mundo sabe vai ah, mas o tema é diferente Ó, oh. <risos> então Então Ah, eu posso... É, eu vou... Então Já que tem tempo, eu vou fazer uma árvore Ó, oh, já tenho uma lã marrom, vou pegar uma aqui Uma lã verde, uma lã preta Uma lã vermelha É, uma lã verde Eu vou pegar todas as lãs aqui Que o bagulho é louco Fazer um tronco aqui, ai, infelizmente o caju vai ser um pouco grande do que a árvore, né? Aguia é louco: <Sých> oh, não, meu, meu, tá ótimo. O, o engraçado é que construir a árvore, mas todo mundo vai pensar que é árvore. Ah, mas só que Caju só tem quatro palavras, então vai ser fácil. Então vamos ver aqui a montagem. É. Quem é? Gabriel. Gabriel. Pontuação zero. Estágio adivinho. Ô louco, já tem três acertaram. Que isso, gente? Ah, mas só tem três palavras. O que você acha? três palavras <risos> eu não tenho tá gente meu irmão falou pra mim então não vale não vale aí deixa ah mas eu eu, eu iria descobrir né que apareceu um m na frente mas só é que apareceu bem no final acertei é bem no final falta quantos minutos um minuto e vinte Acho que o tempo vai diminuindo. Que é isso, gente? Que o tá quebrando ali embaixo? Será que é maçã? Não, não é maçã. Gente, eu sou muito ruim em descobrir. Ai. Como é que eu, eu sou digitar bem, hein? <risos> Direitinho. Tá, eu não sei o que é. Eu não. Eu não consigo. Eu não consigo. Será que é talismã? Meu Deus do céu, gente! Não vai dar. Ah, Nossa, demais, velho! Isso porque eu não tive ajuda de ninguém. Eu queria gravar esse modo, porque eu me lembrei de Noni. Noni não gosta de Bad wise, né? Não vai ter que ir, viu? Agora Noni joga Bad wise. Nossa, como eu descobri isso, gente, não tinha nem como. <risos> o Noni vai ter que ir, Bad wise. Então, esse aqui é o modo construção, gente. Então, pro Noni aí que gosta de construir as bagunhas. Fazer esse vídeo por ele Pra ele vir jogar aqui, né? Esse bagulho é doido Pelo menos nesse modo aqui Que isso, gente? Olha o que fez Deve ser barco, navio, a arca de Noé Hum, deve ser alguma coisa no mar Será se eu escrever e errar? Não, não sei o que é Está chovendo em Kiki. Se os um pingos de chuva fossem de morango, que chuva gostosa seria! Dançando e cantando com a boca aberta. Ha ha ha ha. Eu não sei nem o que é, falta 20 segundos. Eu já tô com a 2, já tô com a boa. Eu sou muito bom nesse jogo, gente, vocês nem acreditam. Eu não sei o que é, então eu vou ter que passar Quem acertou? Ninguém acertou! Ai, que delícia! <risos> oh, ninguém acertou? Era Castor, meu Deus do céu não. Castor Quem iria acertar ali, gente? Ó, oh, termina com um acento no ar K, K, K, K, K, K, K, -k. Se não, tem um C e termina com um C que K, começa com K. K, Deve ser... Essa aí eu vou ter que passar. Que isso? Caramba! Bateu um forte! Estou vendo um macaco! Ah, que era uma bandeira mesmo, Canadá, gente, como eu não pensei nisso. Canadá saiu da minha mente. Ah, é Canadá, velho. Oh, o louco, já acertou já. Má. Mas com M. Ó, oh, pra mim parece uma estrada. Só tem um quatro, parece maçã. A ah, T. Nossa, tá bem fácil agora. Mate Aí, eu falei que tava aparecendo uma escada, né amor? Aí Mas infelizmente como eu não acertei a outra Não vai dar Sabia que era uma estrada Ué, mudou Olá, oh, a palavra -o T. o oh, louco, já apareceu A palavra toda Todos acertaram Ih, essa palavra é grande, viu? Só tem um A Palavra muito grande, não faço ideia. E as, as palavras desaparecem da minha cabeça. Ah, eu não consegui, não consegui esse aqui. Frutas, meu Deus, gente. Ah, não. E eu construí minha árvore lá é gigante. Ah, ali não dava. Alguém diz, acertou na outra? Ah, o tema era salada de frutas. Ninguém acertou. Ah, uma acertou. Menos vamos acertou. Falada de frota. Essa daqui é. Ó, é uma mesa com a tigela. Hum. Uma larva. Ai, tá pegando fogo aqui, bicho. Eu invisível pegando fogo. Hum. Ai, tipo uma sopa. Em cima da mesa com a tigela. Uma sopa bem quente, viu? Pra que alguém vai querer comer uma sopa nesse calor do diabo. Ah, ah, ah, ah, ah achar. Ah, velho, não acredito que era isso. Eu quase escrevi que era ao Ah oh, Ai, meu, meu, oh, meu. Ninguém sabe ainda, calvo, Aí eu fiz maior um pouco, né? Tava muito feio. Ninguém sabe. Um já acertou. Mas jóia. Olha lá, mais um, mais um. Ô oh, louco, mais um. Quatro. Ai! Me derrubaram aqui, minha árvore me derrubou. Ué, não tô conseguindo Olha eu fazendo a árvore, todo mundo. O outro vai fazer uma salada de fruta não nunca... É, mas eu deveria ter desenhado alguns frutos, entendeu? Vai, tem tá entendido minha árvore aqui ó bonita acho que quase todo mundo vai acertar aí vai pensar que é árvore k k como é que ninguém acerta é... primeiro segundo terceiro quarto quinto eu eu devo estar lá embaixo muito lá embaixo então esse aqui é o vídeo gente o vídeo vou encerrando para você escolher os mini jogos você vem esse bagulho aqui né modo dos jogos e escolheu então eu vou gravar outro tem aproveitar né já para gravar os bagulhos todo já eu já fui esse aqui aí depois eu quero o modo dropa depois a gente deixa com uma ótima bagulho né então esse é o vídeo eu espero que tenham gostado o vídeo ficou ruim uma bolsa mesmo, tchau, beijo Não tem, não tem um final